Uma estrela surgiu em Belém E anunciou o nosso bem Uma estrela surgiu em Belém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 O chamado que todos recebemos é a santidade. E ser santo consiste em amar ao Senhor e aos irmãos. Não apenas de boca, mas em atos e em verdade. Mas antes de nós amarmos ao Senhor e àqueles que nos rodeiam, fomos amados por Ele. Fomos chamados e num dado momento da nossa história pessoal nos encontramos com o Senhor e assim nos sentimos chamados. Foi o que aconteceu com Natanael, é o que acontece com cada pessoa que realmente se encontra de forma pessoal com o Mestre. Mas antes de falar do Mestre é preciso falar do com o mestre nos ensina o evangelho. Antes de conhecer o Senhor, é preciso também permitir-se conhecer por ele. É claro que Deus nos conhece mais do que nós mesmos, mas nos deixar conhecer por ele no sentido de dar abertura, permitir que o olhar de Deus venha prescurtar prescurtar o nosso coração penetrar no nosso interior, o Senhor que tudo vê, o Senhor que viu a Natanael no momento em que ele imaginava que não era visto por ninguém, o Senhor cujos olhos já nos via antes de chegarmos a esse mundo, apenas tendo encontro com Jesus podemos apresentá-lo e nós vemos desde ontem para aqueles que participaram da missa ou tiveram a oportunidade de refletir sobre o Evangelho, que o Senhor chama, usando-se de muitos instrumentos, como nos narra o Evangelho de São João. Esta é uma particularidade desse Evangelho. João nos mostra Jesus que não chama diretamente, mas ele chama primeiro, utilizando-se de alguns canais, para depois se revelar, ontem nós víamos André, que é um canal para que Simão Pedro chegasse ao mestre, e antes mesmo desses dois, João Batista foi um, um canal, e hoje Felipe que é aquele que fala com o Senhor, faz essa experiência de ver onde Jesus mora, ou seja, de Entrar na intimidade do mestre, fala dele para Natanael. Natanael, embora um homem religioso, íntegro, era um tanto cético e preconceituoso. E ele fala claramente hoje, indagando, pode vir coisa boa de Nazaré? Quando Jesus é apresentado como o filho de José, vindo de Nazaré. E nós vemos que Jesus, ele não se ofende com isso. Porque no fundo ele conhece que por trás dessas couraças que envolvem o coração de Natanael, existe um homem bom que foi criado por Deus. E Natanael precisa começar a ver com os olhos da fé. E é nesse instante que... Natanael passa do homem religioso para aquele que vai se tornar cristão, continuando a ser religioso, mas como seguidor de Cristo. Então não basta apenas ser religioso, é preciso seguir o mestre por meio da religião. E o Evangelho nos apresenta várias histórias de encontros. E hoje nós fitamos o olhar para esse encontro, de Jesus com Natanael. E nós vemos aqui três momentos significativos. O convite, a bênção e a promessa. Depois de Jesus se usar de Felipe, é ele mesmo que fala de forma pessoal a Natanael. Dizendo que ouviu. E essa experiência permite a Natanael sair das trevas, da escuridão. De um olhar muito limitado para um olhar iluminado pela fé. E naquele instante ele se convence que é o Messias que está à sua frente. Ele se dobra diante do mestre. Ele é aquele que declara Jesus como Senhor e mestre. O inclinar-se, muito mais do que um gesto físico, é realmente um reconhecimento de quem é Jesus, de colocar-se diante de tamanha grandeza, muito mais do que diante de um grande homem, é colocar-se diante do mestre, de Deus, Deus que se tornou filho adotivo de São José, Deus na pessoa de Jesus que é filho de Deus Pai. Nesse amor ligado pelo Espírito Santo, que é o próprio elo entre as outras pessoas da Santíssima Trindade, vemos o convite que acontece, como também alguma pessoa certamente nos convidou um dia para participar mais da igreja. E pouco importa se já éramos batizados, se fazíamos alguma coisa né, na comunidade, é, com intensidade ou não, ou participávamos da missa. Num dado momento da nossa história, Deus, através de um acontecimento, nos fez despertar. E alguém foi instrumento para que nós nos aproximássemos mais para conhecer a Jesus. E nós vemos que esse momento foi uma bênção para nós. E para muitos um divisor de águas. Isso nos abriu os olhos para a promessa da eternidade, da ressurreição, que dá sentido à caminhada que nós fazemos aqui nesta terra. Coisas maiores nós veremos, coisas maiores do que se sentir realmente conhecido e amado por Deus, de perceber que Deus realmente estava presente nos momentos em que, aparentemente, nós nos sentíamos sozinhos, o Senhor se fez solidário conosco, mais do que isso, reconhecer, como diz Jesus ao final, que um dia nossos olhos se abrirão para a visão beatífica, para a glória. E neste encontro com o Senhor, que se dá nesta vida, nós também nos sentimos remetidos para um outro encontro definitivo, que é aquele que é quando morrermos, né? passarmos desta vida para a vida eterna e é neste contexto que nós meditamos também sobre a passagem de Joseph Ratzinger, o Papa emérito Bento XVI que fecha os olhos para esse mundo e abre os olhos para a vida eterna aquele a quem chamamos com tanta reverência e respeito de Bento XVI que assume, não é um um carisma dado por Deus, inspirado também não é? em São Bento, de certa forma, é naquele dado momento da história, para reavivar a fé católica, a fé cristã, sobretudo na Europa, que esse foi um, um dos carismas que Deus concedeu a Bento XVI. É? Nós vemos que, muito mais do que esse serviço prestado como... Bispo de Roma Como Papa Que atuou um dia Joseph Ratzinger É chamado por Deus Pelo nome Faz parte do sacramento da ordem É sacerdote dentro da hierarquia Papa Mas na eternidade Continuando A ser sacerdote né? É chamado pelo seu nome de batismo Aquele primeiro nome que Deus o chamou para a vida. Então nós vemos agora nesse renascimento para a eternidade de Joseph Ratzinger, é? uma visão que se abre para uma vida plena em Deus. E o Papa Bento sempre nos mostrou é, uma visão voltada para a eternidade, Através do seu ensinamento muito sólido, um grande teólogo, um homem de caráter mais introspectivo, um grande acadêmico, não apenas um intelectual, mas um homem de meditação, contemplativo, um homem que conheceu a Jesus Cristo, que nos apontou para o céu na caminhada que fez aqui na terra. E as suas últimas palavras, como vocês devem ter acompanhado em algum noticiário, em algum, é, alguma rede social, né, alguma mídia. As últimas palavras de Bento XVI foram, Senhor eu te amo. Essas palavras nos lembram também as do primeiro Papa, São Pedro. Senhor tu sabes que eu te amo, Senhor eu te amo, Senhor eu te amo, é repetida por três vezes essa frase o Papa Bento XVI finaliza a sua vida nesta terra com uma frase que certamente norteou toda a sua vida alguém que amou o Senhor até o fim, alguém com tamanha humildade reconheceu que prestou um grande serviço à igreja governando-a pela graça do Espírito Santo e que percebe que era preciso em novos tempos que um outro Papa assumisse aquele posto. E assim o Papa Bento XVI, ele não deixa a igreja, ele passa a sustentar a igreja por meio das suas orações, no seu recolhimento. Não foi uma fuga, foi um abrigar-se em Deus, foi um abrir caminho. Se Bento XVI não tivesse tido realmente esta humildade depois de oferecer não é, a sua vida através é, deste serviço, nós não teríamos Papa Francisco. E um dia chegará também que outro sucederá o Papa Francisco. Assim como nós também, nós não ficaremos para sempre aqui servindo talvez nas mesmas funções, não é? Mas nós podemos abrir caminho para outras pessoas, caminhando com elas. O Papa Bento XVI não deixou de caminhar com a igreja, através da oração, através do ensinamento bastante consistente. Ele continuou esse caminho e sempre em comunhão com o Papa Francisco, nos momentos que eles tinham. Sabemos que o Papa Francisco, também com muita humildade, reconhecendo, né? Tamanha a sabedoria que Deus concedeu a Bento XVI, o visitava com certa frequência. Então, como é importante que nós vejamos nesses dois grandes homens, um deles que está com Deus e outro que ainda permanece conosco, grandes canais de um convite para uma vida mais próxima de Deus. Pessoas que nos iluminam a partir da benção do Senhor que é conferida a nós. Pessoas que nos mostram que a nossa vida deve estar direcionada para a grande promessa. Bento XVI deixa um grande legado. Isso deve também nos fazer pensar o que nós deixaremos nesta terra. Não para a vanglória, mas para o bem da igreja, para realmente anunciarmos a Jesus Cristo. E para que isso aconteça, Vamos então nos aproximar do Senhor como Natanael, de maneira que nós possamos apresentar a Jesus a outros, fazê-lo conhecido e amado também por outros. E ao final da nossa vida, mesmo em silêncio, quando nós partimos para a eternidade, não é o nosso corpo estiver estendido e depois for sepultado como uma semente que é plantada, a nossa vida nesta terra continue ecoando, Senhor, eu te amo, como Pedro, como Bento 16 Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Vamos se em